espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor. Desperta o mundo ao som do meu tambor. Olá, eu sou Paulo Sérgio Oliveira e venho aqui para fazer um convite para vocês. Em janeiro agora, dia 13, 14 e 15, Dias 13, 14 e 15, primeira virada xamânica, reunindo muita gente da música de rezo, da música de elevação, da música devocional de mantras, da música de unidade, 24 atrações nacionais e internacionais. Eu, Paulo Sérgio Oliveira, estarei no dia 14, às 17 horas, me apresentando junto com a banda Viva Vida. Vocês conhecem a banda Viva a Vida que canta meu nome é amor, meu nome é amor, é um mantra bacana, é uma banda bacana, uma pegada cigana, muito bonita, uma banda que tem como vocalista meu amigo Léo hispano Então eu, Paulo Sérgio Oliveira e banda Viva a Vida estaremos no dia 14 às 17 horas, mas... As atrações vão estar sexta-feira à noite, sábado e domingo. Eu convido você para esse encontro de elevação. Muitas tendas de cura, muitos instrumentos à venda, é, muitas oficinas. Será no céu de Luachê, em Tapecerica da Serra, mas muito pertinho de São Paulo. Vejam aí pelo Facebook, organizem-se com as caronas. Eu quero lá dar um abraço a você e cantar junto com você. Até lá! O toque honra a tua eternidade. Na pele clama o um reino um animal. A batida firma com autoridade. A madeira em um, fundo um vegetal. Grande espírito de força. Grande espírito de amor. Destacou do som do meu tambor. Destacou do doce do meu tambor. Destacou o meu tambor Desperta o meu tambor Desperta o meu meu tambor Desperta